Entendeu? Bora. É, bora. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não quero machucar você. Eu não quero que você saia daqui machucado. entendeu? Cadê o baiano? Não sei não, meu. Senhor. Fala, mulher. Tá de má vontade. Filho. Filho. Filho, cadê o baiano? Eu não sei dele não, meu. Cadê o, cadê o baiano? Eu não sei dele. Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? baiano? Bota ele no saco. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. Um dia deitada dormindo no meu quarto, com o até em cima, materializou-se um ser na minha janela. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. O diabo tá lá no quarto! E o dois, que eu Nenhuma que De Debaixo desta máscara. Debaixo desta máscara. Tem outra máscara. Nossa, eu fiz uma merda aqui, bicho. Desculpa aí, pessoal. Mandar matar uma desgraça dessa. A few moments later. Zémeu, ni. Alerta, ca ai! Taca com mãe para ver se kik. Sá, sá, sá do irlandeiro, né? É a Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Come little children, come with me Safe and happy you will be Away from home now let us run Eu estou sentindo uma treta. Ela Se valoriza, cara. Ela te deixou no vácuo tem duas semanas. Tu merece coisa melhor. Aí, X9 morre cedo, hein, Joana? Cagueta, acorda, a boca é cheia de formiga, hein? Tá ligada no bagulho, né? Esse é, seu bunda mole. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Ainda bem. Até um outro dia. que porra é essa? Oi. Se você gostou do vídeo, deixa um like e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito ainda. Se você não sabe eu ainda, eu voltei a postar vídeos aqui no canal. Então dá uma olhada lá porque eu tenho certeza que tem outros vídeos que você vai gostar. E me segue lá no Twitter e no Facebook, que eu posto algumas coisas engraçadas que eu vejo enquanto eu estou editando vídeo. Obrigado por assistir e até mais.